Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês. A gente vai fazer a exploração. A casa está aberta, foi passada a localização, né, Thaís? Sim. E uma história bem sinistra aqui dessa casa. Morava um casal de senhores aqui nessa casa e eles encontrado é o corpo deles já em estado de decomposição, né, Thaís? Isso. E nem sabe o que aconteceu com eles. Estavam os dois, eh, os dois tinham morrido, os dois já estavam em estado de composição. Eles morreram praticamente, num, acho que no mesmo dia, né, Thaís? Deve ter sido, né, Thaís? Não sei se eles foram envenenados, o que aconteceu. Isso foi um mistério, né? Foi é um mistério. É, ninguém conseguiu descobrir o que realmente aconteceu com eles, porque os dois morreram. Não sabe se eles comeu alguma coisa e passou mal. E o local ficou abandonado. E muitos relatam que aqui assombrado. E que escutam gritos, né, Thaís? Sim. E que já viram um fantasma aqui nessa casa. Então hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração, fazer o reconhecimento. Eu estava com medo da casa não estar aberta, mas tá. Achei que nós ia ter que pular a janela. É muito barro aqui, né, Thaís? Muito. Chauveu Mostra aí só pessoal, viu, ó. Cara... Tá. E hoje a gente vai fazer a exploração aqui. Então, pessoal, vamos olhar detalhes pra gente tentar é, descobrir alguma coisa sobre esse caso aqui pra gente vir e investigar. Beleza, Thaís? Uhum. Qualquer detalhezinho é muito importante. Tá bom. Tá bom? Galera, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram também, pessoal, porque a gente já postou algumas fotos daqui, né, Thaís? Isso. Então, meu Instagram da Thaís tá aí na descrição. E bora lá pra dentro, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Thiago, ah, olhando aqui já nessa arinha, ó, tem um tanque aí, ó. Sim. Já era uma marinha bem baixinha, né? Tá vendo? Uma coisa que me chamou a atenção é essa corda trançada aqui, cara. Diferenciada, né? Diferenciada. Tem um gancho aqui, ó. Sim. O que, que é isso, essa portinha? É, é o banheiro, parece. Ah, é mesmo, tem um negócio ali. Parece que, que pegou fogo por lá. Vai lá, filma você. Eu acho que pode ser fogão a lenha. Eu acho que deve ter fogão a lenha nessa casa. Hum. Olha ó, a janelinha. de madeira, né? Que deixa eu ver aqui. Parece que tem um buchinha ali. Ela tem um buchinha. ó. Credo, mano. Casa e... bem antiga. Olha, parece aqui. Pessoal, ó. Essa parte aqui é pintada. Ó... Tira sua lanterna, amor. Sobra. Tira sua lanterna. É, deixa eu tentar... Ó, aqui é uma parte pintada, ó. e é Uma parte só. Aqui também, Teresa. É. Acabou a tinta. Acabou a tinta. Nossa, Estar cara de céu. Tem alguém aí? Licença. Um Nossa, a casa inteira é preta, Teresa. Tá é por causa de um fogão a lenha. Não, mas a casa inteira... É do céu. Nossa, Tiago, tem as coisas deles aqui ainda. Calma, ó, o fogão, a lenha. Tiago, tem até as madeirinhas ainda, ó. Tem tá mesmo, vendo? Lenha aqui, é Na época aqui, ó. É... Mas faz muito tempo que tá abandonado desse jeito, ah, cara. Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Deixa eu dar uma olhada na pia aí. Olha aqui, como essa pia é antiga. Nossa, cara, mas tem muita coisa, aqui, gente. Né? Muita coisa as sopa deles estão aqui, cara. Mas por que que tá revirada assim? Será que depois vieram tentar roubar? Ver se tinha ah, alguma coisa pode de valor, ser. Né? Né? Pode ser. Será que eles foram encontrados aí, ó? Uma cama. Nossa. Olha aqui a roupa. O que que, que, que, que é? lá no teto? Que susto, cara. O que, que é? Não sei. Ó, rodinho. Olha a roupa aí. Tem um par de ladeira aqui. Nossa, deve ter um monte de bicho, cara. Aí. Cara, do céu. Uma meia de trombose. Um Coixão bem antigo, né, Tiago? É, cara. A gente não dá pra mexer nas coisas, porque pode ter muita aranha, né, Tiago? É, e a gente a também obra? tá relamando essas coisas aqui, não, né? Olha, mas... tem até coisa aqui no você, ó. Olha o André um pendurado aí, amor. Cuidado. Eu acho que eles foram encontrados aí? Aqui, Olha uhum. a roupa dela aqui, ó. Será que tem mais? Essa mais uma vez. Sustentação. Tem muita coisa, pessoal, muita coisa jogada no chão. Tem. Foi tudo reviado. O que você acha, Thaís? Ah, eu acho que vinha tentar roubar ver se tinha alguma coisa de valor aqui. Ah, pode ser. Ó, oh, tem mais coisa aqui, ó, traz da. Toalha. toalha, gente. Nossa, olha aqui. Você tem que sair da porta pra mim não poder entrar, hein? Nossa, eu lixo. sapatos. Um caderno ali. Tá o fedor aqui. Deve ser aí, esse barulho. Deve ser bicho aí. A gente tá vendo. Ó, cartelas de remédio, Thiago. Eu já aqui, ó. Remédio de trombose, né? Eu vou pegar esse caderno. Tá. Então. Tá. Escrito Zélio Pingueiredo Figueiredo o, é o homem. Tem um número aqui: o homem que fala grosso e tem medo, tem medo, mano. A tá estranha, não dá pra ler. Zico e Zeca. Ó, Pai sem coração. Cla Cla Claver e Clavinho. O gosto é o pombo. Deve Poxa. ser música, eu acho, isso daí. Música. Tudo pago, tudo pago, tudo pago. Pago, pago. Acho que era a conta, cara. 76, 23, 96, dia 13 de novembro. Aí deve ser a anotação. É. Salário do Valdomiro. Sei lá. Então, aqui era um quarto. Aqui onde nós está, a cozinha. Um quarto, outro quarto. Aí eu acho que é só o que tem sofá aí que eu vi. Olha. Aí. Gente, muita bagunça. Nossa, tá um remédio. Sim. Meu Deus. Parece que as coisas eram bem humildes, né, Thiago? Pela janela, a porta. É. O sofá. Cartela de remédio para todos os lados, ó. Não vou separar muito essas coisas, não. Que susto, mano. Passar Tem mais cartão de dinheiro aqui, Olha aqui tanto de cartão de dinheiro. Tem mais ainda. Será que eles tomaram muito remédio? Acabou falecendo também? Né? remédio? Ah, eu não né? sei, cara. Quase Porque quase. morreu os dois? E essa, esse negócio aí, ó, endurado aqui? No quarto. A tia daqui tem um monte de roupa que Eles não tinham guardado, né? Vou mostrar que foi esse quarto aqui que eles faleceram. Eu não sei. Nossa, vai aqui shorts. Ó, espirrava a roupa Ah, foi ela. aqui, tá? Exato. Até tem meio. Dá pra ver, tá vendo? Sim. Desmanchando. Desmanchando, acho que foi aí. Caramba, caralho. A roupa dela, tá vendo? Sim. A roupa dela, dele. Tá um cheiro ruim, ó. A cartela de remédio. Achei que eu tô achando que foi alguma coisa que eu tive tipo, um remédio, hein, cara. Não sei porquê. Não sei se é por causa desse monte de remédio. Sim. Mas eu tô achando. Sinistra, né? Dá é medo, não dá essa casa? Ah, é demais, ó. Você aqui aqui? Não. Vocês estão mexendo? Eu acho que deve ter sido, algo é que eu passei. Não tem forro. Olha, ah, ali tem outro saco. É uma casa bem humilde. Dá pra perceber, né? Ó, cartão de remédio. Tem um cartel de remédio espalhado por tudo quanto é lugar. Agora aqui, ó, sim, fita sim. de ah, Polícia Sim Eles Verdade. devem ter a casa na época, né? É. Tá então Tá é isso hum. A gente vai ter que vir e investigar Vai A gente vai ter que investigar porque Cara Essa casa é muito sinistra não, a gente vem uma hora de madrugada pra investigar aqui, tia. Vai na volta nela aí, tá fora? Vamos. Vamos passar essa portinha de tava. Sim. Será que aqui passa? Não sei, cara. Você viu que tem uma fossa ali, Thiago? Então, tem que ficar muito barra aqui para gente ficar andando. Aham. Como ela tá lá em cima. Então. É, não vai dar para nós andar em volta não. Ó, tá muito mato. É. Mas, galera, o importante ó, é lá dentro da casa é, a gente vai estar voltando aqui um dia na parte da, da noite, na, de madrugada, para poder fazer a investigação. Tentar descobrir o que aconteceu com esse, esse casal de senhores, né, Thaís? Sim. Porque provavelmente eles devem ter morrido no mesmo dia. Uhum. E vamos tentar descobrir aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!